Olá, aluno, aluna. Sou Edna dos Reis, graduada em Letras Português pela UFES, especialista em Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Materna também pela UFES, mestre em Educação pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, São Paulo, e doutora em Educação Currículo pela PUC São Paulo, com ênfase na linha de pesquisa o uso de novas tecnologias em educação. Damos boas-vindas ao início do nosso curso, que pretende apresentar a plataforma Moodle para você. A Educação à Distância, EAD, é uma modalidade de ensino que veio trazer contribuições para todos aqueles que, por causa da imensidão geográfica brasileira, ainda não possuem a oportunidade de ter próximo às suas localidades espaços de formação continuada de qualificação. Para além do discurso que combate os cursos de EAD, nós acreditamos ser possível fazer, participar e adquirir uma formação de qualidade crítica e comprometida com o desenvolvimento profissional e humana de todos nós professores. Capacitar-nos está para além dos somente demandas de órgãos públicos, mas nos favorece em nosso cotidiano em sala de aula. Transforma-nos em profissionais e cidadãos melhores para nossas escolas, bairros, comunidades e cidades. Por isso, a opção de se fazer um curso à distância implica na vontade e no compromisso com o seu aperfeiçoamento, com disciplinar seus estudos e organizar o seu tempo. O objetivo dessa disciplina inicial é apresentar a plataforma Mudo e o funcionamento do ambiente virtual de aprendizagem em que vai ser desenvolvido o curso Uniafro, Política da Igualdade Racial na Escola. Como critério de avaliação, contamos com a sua participação e seu envolvimento no curso. Empenho na realização das atividades e comprometimento com as leituras. Acesso à plataforma, debate com os seus companheiros e também vivenciando a melhoria do seu aperfeiçoamento profissional. A cada atividade será atribuído um valor específico que determinará a nota ao fim do curso. Conte com o meu apoio e dos tutores para auxiliá-lo no desenvolvimento da disciplina. Sucesso! E vamos juntos nessa caminhada.